Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Há 25 anos, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul passaram a contar com tribunais do trabalho. Para falar um pouquinho com a gente sobre como isso influenciou o Estado vizinho, Mato Grosso do Sul, a gente recebe hoje o presidente do TRT de lá, o desembargador João de Deus. Desembargador, obrigada pela sua presença aqui. O senhor, como nosso uh, colega do Tribunal Coirmão, irmão, uh, qual que é a, a, a influência que o senhor percebe? Como é que que o senhor contasse um pouquinho como é que foi esse processo de implantação, de instalação de, de um tribunal em Mato Grosso do Sul. Veja bem, há 25 anos a gente olhava o Brasil para o futuro do crescimento e a gente vislumbrava que cada estado é, tivesse o seu tribunal, Tribunal Regional do Trabalho, da porque a importância da Justiça do Trabalho era, era necessária na, naquele período, ao contrário de hoje, né? hoje nós sofremos crítica, inclusive alguns defendendo é, a própria extensão da Justiça do Trabalho. E voltando ao passado, a gente não pensava dessa forma, pensava exatamente no crescimento da Justiça do Trabalho. E obviamente que tanto Mato Grosso como Mato Grosso do Sul foram contemplados com os dois últimos regionais, a 23ª e a 24ª Região. Foi muito importante para exatamente o crescimento do, dos dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, a história nos, nos fala e nos proporciona de que a Justiça Trabalho Trabalho nunca pode ser extinta. Ela tem um papel fundamental. Exatamente para dar o equilíbrio entre o capital e o trabalho. E dizendo que hoje também a gente tem que olhar para o futuro, de que os trabalhadores não são mais aqueles trabalhadores de ontem. Antigamente você não tinha prescrição do trabalhador rural. O direito do trabalhador era imprescritível. Por quê? Porque caudar de distância. Você imagina 25 anos sem a presença de um tribunal aqui no estado de Mato Grosso. Os recursos iam para Brasília. Então, demorava muito. Então, a sociedade realmente clamava por justiça, os trabalhadores, e isso veio facilitar e contribuir exatamente para a diminuição dos prazos e, consequentemente, a entrega da prestação jurisdicional desejada pela própria população do estado de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul também era jurisdicionado à Brasília, doutor, Sim. na época que criou-se o tribunal lá? Sim, tanto que Aconteceu um fato comigo, que o primeiro presidente do tribunal é, de Mato Grosso, Tribunal da 23 Região, o doutor Geraldo de Oliveira, ele veio de Brasília, era a origem, é, o doutor Guilherme, depois futuro, hoje ministro do TST, Guilherme Bastos, ele também é, juridicionou em Dourados, né, no Mato Grosso do Sul, e fez a opção para vir para cá. E eu tive essa oportunidade, que eu morava em Brasília, fui integrante do Ministério Público, e nós tínhamos que preencher a vaga do quinto constitucional do Ministério Público. E, consequentemente, o doutor, é, o doutor Geraldo teve duas ou três oportunidades de falar para mim, vem para cá, vem para cá. Eu não conhecia Mato Grosso, a não ser de escala de avião. Brasília, escala em Cuiabá, Campo Grande e vice-versa. Eu, eu vinha segunda e voltava sexta-feira para Brasília. Passei um ano é, nesse essa rota, né, Brasília, Campo Grande e vice-versa e infelizmente, ou felizmente, infelizmente, felizmente, ou seja, para um <risos> ou para outro, eu fiz a opção para integrar o Tribunal de Mato Grosso do Sul, 24ª região, e a doutora Leila, então, veio para cá. Então, nós somos do mesmo concurso e, coincidentemente, a diferença da presidência do Tribunal... Foi mais ou menos um, um ou dois anos, sabe, da diferença. Mas ela já foi presidente e logo em seguida também fui provocando pela segunda vez a presidência do Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul. Doutor, com essa experiência no Ministério Público, tanto tempo lidando com essas questões com, com o mundo do trabalho é, e durante muito tempo já né, no Judiciário Trabalhista, o senhor acabou de falar que foi presidente já e está retornando. Com esse olhar, é, o trabalhador, as relações são diferentes. O trabalhador é, não há, não há mais necessidade da justiça do trabalho. Veja bem, é, a justiça do trabalho ela, ela, ela é necessária, né? Mas o poder judiciário é necessário. Não, é, obviamente, se, olhando a justiça do trabalho de ontem, a justiça do trabalho em que qualquer é, trabalhador contava uma história e o advogado ingressava pedindo é, direitos é, até absurdos, né? e, e isso que era preocupante. Daí a gente sofreu uma crítica muito grande, uma crítica de que um trabalhador podia, é, através do seu patrocinador, que seria o advogado, pedi, é, postular direitos que ele não tinha a mínima condição de, de, dessa entrega da prestação jurisdicional positiva. Eu vou dar um exemplo, ele pedia é, um valor astronômico, colocar aí 100 mil reais, quando não tinha, na verdade, 10 mil reais. E, e isso era ruim para a Justiça do Trabalho, porque se o, o juiz reconhecesse o direito de 10 mil, a diferença era abissal, ou seja, de 100 para 10. Ele não poderia simplesmente propor uma ação com esse valor que ele não tinha direito. Isso, de forma negativa, entendeu? contribuía para a justiça do trabalho. Né? Então, nós é, realmente carregávamos essa pecha de que a justiça do trabalho era uma justiça protetiva demais, era uma justiça que, se o um empregado ingressasse, ganhava, e etc. Então, a gente carregava essa pecha. Né? E, realmente, a gente tem que reconhecer, e eu faço essa essa, essa reflexão de que nós teríamos que mudar o posicionamento. Acho que o poder do, do juiz, é, ele, não, ele não está entre a bondade e a justiça. Ele tem que estar do lado da justiça. Distribuir justiça àquele que realmente tem direito. Então, muitas das pessoas, principalmente é, os trabalhadores ou os advogados, ou a própria sociedade em si, não sabe que se um reclamante pedisse 10 e ganhasse zero, ele não ia ter custo nenhum com o processo. Então ele saía dali, ah, julga em procedente, a ação não tem nenhum custo. Mas para a sociedade tem um custo, que é mais ou menos hoje de 3 a 4 mil reais. Porque ele movimentou a máquina judiciária, entendeu? Para um benefício que ele não tinha, tá? para um direito que ele achava que tinha, mas ele contava uma história e jogava em procedente. Só que a sociedade paga por esse processo que foi julgado em procedente. Então o senhor acha que essa reforma veio ao encontro de, das, dessas metas? Sim, veio exatamente porque é, hoje o advogado tem que apresentar uma, um, um processo líquido, ele não pode mais colocar, hora aí, está se apurar, então tem que ser líquido. E, e tem responsabilidade, realmente, com aquilo que ele pede razão da sucumbência. Então ele, vai, ele não vai mais fazer uma perícia, ou, ou, ele não vai mais... É, Fazer um pedido com relação à perícia é simplesmente porque ele acha que vai ganhar, se ganhar, ele não tem nenhum custo. Né? Então isso realmente vai fazer com que os advogados possam refletir e fazer pedidos realmente que são aqueles desejados pelo Poder Judiciário. Então a razão disso é que eu vejo é, como positivo de que vai cair muito no número de reclamações trabalhistas. Não só no estado de Mato Grosso do Sul, no estado de Mato Grosso, mas no Brasil todo, no âmbito da Justiça do Trabalho. Obrigada, desembargador João de Deus, presidente do TRT de Mato Grosso do Sul, por, por essas análises, pela sua presença aqui com a gente. E assim a gente encerra o nosso programa desta semana, mas você pode revê-la a qualquer momento no YouTube no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso.